O que o puritano, Mark Lloyd-Jones, o pastor presbiteriano, Tim Keller, você e eu temos em comum? Todos nós passamos por crises? Em maior ou menor grau, mais ou menos vezes, todos nós passamos ou passaremos por crises? Isto é um fato, porque o evangelho produz esse tipo de coisa em nós. No vídeo de hoje, desejo falar sobre uma dessas lutas internas que passamos. A dificuldade de manter uma rotina de oração. Mas antes, quero te pedir uma oferta simples, simples, simples. Não vai te custar nada. Assine o canal e deixe um like. Isso ajuda muito a aumentar a audiência do canal e, com isso, ajudar mais pessoas. No seu livro, Oração, Tinkler dá um depoimento sobre a descoberta que ele fez sobre si mesmo. Ele descobriu que até então não era um homem de oração. Em suas próprias palavras, ele diz, abre aspas, Na segunda metade da minha vida adulta, descobri a oração. Tive que descobrir. No outono de 1999, ministrei um estudo bíblico do livro de Salmos. Ficou claro para mim que eu mal arranhava a superfície do que a Bíblia ordenava e prometia em relação à oração. Outro depoimento importante é o que lemos de Iain Murray, biógrafo e pastor auxiliar por muitos anos do reverendo Mark Lloyd-Jones. Na biografia que ele escreveu do reverendo, eu não encontrei o livro em português. Ele relata que Lloyd-Jones fez um retiro a fim de descansar e refletir Lá no País de Gales. Ele queria vencer um tempo de escuridão espiritual que estava vivendo naquele momento da sua vida. No relato do biógrafo, Lloyd-Jones presenciou a ação do Espírito Santo em culto de oração, onde ele estava participando e isso lhe possibilitou enxergar para além do que havia apenas lido, aprendido sobre a prática da oração. Assim como Lloyd-Jones e Keller, eu e você temos a necessidade de uma vida de oração. Mas por que a gente não consegue? Quais são as causas prováveis que nos levam a não ter uma rotina de oração consistente? Qual a razão de tanta gente passar por isso? Para nos ajudar a entender, eu pedi o auxílio a outro grande pregador, o pastor Charles Spurgeon. Ele vai nos ajudar a entender isso. Spurgeon escreveu centenas de sermões e muitos deles viraram livros. Há ah, até um podcast no Spotify dedicado a fornecer devocionais só com os textos dele. Ah, vou deixar o link de todos os livros citados aqui e do podcast também na descrição desse vídeo. O texto que vai nos orientar eu tirei da obra de Robert Hall, que na verdade se chama Lance Hubbles, que pesquisou e publicou um livro chamado El Poder de la Oración en la Vida del creyente o poder da oração na vida do crente em uma tradução livre. Este livro possui as coletâneas dos sermões em que Charles Spurgeon tratou do tema oração. Eu também não encontrei a versão deste livro em português. Alô, editoras! No capítulo 10 do livro, ele lista sete causas prováveis que nos levam a afastar-nos de uma rotina de oração. Neste vídeo, eu vou falar de três delas. A primeira causa é, você está fazendo muita coisa, ou pensa que está fazendo muita coisa. Para poder entrar nesse tópico com os dois pés no peito, tenho que te fazer uma pergunta difícil. Quem manda na sua agenda? Quem estabelece os compromissos, ou, ou melhor dizendo, para quem você vendeu ou trocou o seu tempo? Para ficar mais clara a pergunta, vamos fazer uma avaliação. Imagine que cada compromisso que você tem na sua agenda tem um peso em quilos. A ideia é que quanto mais pesado, mais difícil de remover, certo? Então vamos lá. Por exemplo, a sua ida ao dentista tem um peso de 500 quilos, ok? portanto não é qualquer outro compromisso que vai conseguir removê lo da sua agenda, mas suponha que no dia do dentista você sofreu um acidente, ok, leve, um acidente leve, graças a Deus, mas teve que ir ao hospital. E esse compromisso, este compromisso é mais pesado do que o do dentista. Tem lá os seus 600 quilos, então remove o compromisso do dentista, ok? Compreendeu? Então eu vou te fazer uma pergunta: qual o peso que tem na sua agenda o seu tempo de oração? Ela é facilmente removida? Ou pior ainda? Você nem separou um tempo na sua agenda para isso. Sobre a importância de sincronizar seus objetivos com os objetivos de Deus, eu gravei um vídeo que você pode ver no card da tela aqui em cima agora. E se você chegou até aqui no vídeo e está gostando, bom, não esquece de dar um like. Uma dica de leitura para te ajudar a resolver este problema é o livro do Bill Raibos, Ocupado Demais para Deixar de Orar. O link também está na descrição desse vídeo. Ele apresenta algumas dicas práticas de como diminuir o ritmo para ter um tempo com Deus. Quem sabe eu não grave um vídeo falando dessas dicas. Se você acha que é importante, deixa aí nos comentários se eu devo ou não devo fazer um vídeo assim. Eu não sei se você sabe, mas há um mercado que joga pesado para conquistar a sua atenção. Eu, por exemplo, sou muito grato por você estar assistindo a este vídeo até agora. Não é fácil. Manter e ter a sua atenção quando todo mundo está negociando por ela. As redes sociais, o serviço de stream, todo mundo quer a sua atenção. E por quê? Porque ela vale muito dinheiro. E eles irão fazer de tudo para que você dê para eles o que eles querem. Eles vão te prometer todos os tipos de sensações em troca da sua atenção. E quando você dá esta atenção, eles vão te prender por lá. Quem nunca entrou para dar os parabéns pelo aniversário de alguém no Facebook e ficou por lá horas e horas e horas e horas? Não existe almoço de graça, já dizia um amigo muito querido. Você pode até achar que não tem tempo quando, na verdade, o que você fez foi vender seu tempo para quem não liga para você. E é exatamente essa sensação de ter o dia ocupado que vai nos levar para o nosso segundo tópico do vídeo. É possível que sua vida esteja uma verdadeira bagunça. Sabe aquela teologia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Então, ela não funciona. Você talvez esteja achando que não tem tempo, quando na verdade o mau uso do tempo é o um verdadeiro problema. Você se ocupa de coisas que te ocupam sem que isso seja proveitoso. O apóstolo Paulo fala que tinha coisas que ele estava deixando para trás porque estavam atrapalhando o seu grande objetivo de vida, ser igual a Jesus Cristo. Daí você nem percebeu que pôs um montão de coisas para fazer num dia sem avaliar. Se este montão de coisas vai gerar algum tipo de crescimento, se vai te fazer ficar mais forte, mais próximo de Deus, mais cheio do espírito, ou só vai gerar cansaço e a falsa ideia de ser uma pessoa ocupada. Pensa aí. A terceira coisa que Spurgeon apresenta como causa da nossa dificuldade de manter uma agenda de oração é a escolha de um lugar e hora errados. Conheço gente que para chegar ao trabalho às 7:30 da manhã tem que sair de casa às 4h50. Isso implica que levantar pelo menos às quatro horas da manhã todo dia. E tudo aquilo que muita gente faz em casa ele tem que fazer no trajeto do trabalho, como tomar o um café da manhã, ler as notícias e ter o seu tempo de oração e leitura da bíblia. De repente, você está tentando ter o seu tempo de oração no trajeto do trabalho, ou mesmo no intervalo do almoço, ou na volta para casa. Se está funcionando, ok. Melhor assim do que nada. Mas, está funcionando mesmo? de repente o tempo que você dedicou e o local não estão ajudando eu por exemplo havia decidido que farei isso na hora da minha refeição no trabalho mas tinha um problema era nessa hora que os amigos queriam conversar eu tentei por muitas vezes não dar atenção de sair de perto mas não funcionou tive que rever o local e o horário dedicados para isso quem sabe você não vai ter que fazer também a mesma coisa. Eu estou muito grato a você que assistiu até o fim este vídeo, quero te encorajar a não desistir de uma vida de oração. Este canal tem esta finalidade, te ajudar a caminhar com Jesus, você não está só e não está sozinha, conte comigo. Para isso, na descrição do vídeo, você tem os links dos nossos grupos no Telegram, do meu site com estudos bíblicos e também do meu WhatsApp. Você pode contribuir também com este canal, deixando seu comentário ou colocando links de outros vídeos que poderão ajudar outras pessoas também. Não esquece de dar um like, assinar o canal e também de compartilhar com mais gente este conteúdo. Muito obrigado por ter dado play e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço do Burja.